Oi! <risos> Oi! Oi! Cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas do AliExpress, que é um vídeo que vocês têm me pedido muito, mas sabe como é, né? O dólar não tá lá, essas coisas. E também não é porque eu resolvi fazer comprinha do AliExpress hoje que chega amanhã as comprinhas. Então eu tive que esperar. E como eu disse, o dólar não tá fácil pra ninguém, por isso eu fiz comprinhas todas muito baratas. Nenhuma delas passa de 5 dólares, se eu não me engano, então eu só comprei óculos, que é algo que tá muito na moda aqui, eu procurei comprar uns óculos bem diferentes, todos baratinhos e todos muito estilosos e capinha de celular também que nunca é demais. Fiz um teste nos últimos vídeos onde eu não pedi pra vocês darem o um joinha aqui embaixo. O que que aconteceu? Vocês não deram o joinha aqui embaixo! Os likes dos meus vídeos estão uma vergonha, gente! O que, que é isso? Então se vocês gostam do meu vídeo vão me ajudar aí, dá o um joinha aí pô! Não custa nada, só você clicar no botãozinho aqui embaixo e é muito importante pra mim, vocês não têm ideia. Então se vocês querem que eu continue fazendo esse serviço determinado tipo de vídeo, dá o um joinha, sacou? Então, vamos nessa! Então eu vou começar com a minha primeira comprinha, que foi essa case de celular aqui. Que é a cara do bard? We essa case aqui é pro iPhone 6 e eu achei ela bem dura, então ela é algo que eu vou usar só por bonito mesmo, assim, pra tirar uma foto, pra fazer alguma coisa do gênero, mas eu não acho que ela seja uma grande proteção, assim, pro teu celular. Mas eu dei uma fuçada lá na loja e também tem pro Samsung, Galaxy também tem pra outros iPhones, o 4S, o 5 e tudo mais. E o que eu encontrar de variedade de aparelho pra usar essa case aqui eu vou deixar lá no post do blog, é onde eu deixo o link de todas as comprinhas que eu faço aqui. E eu paguei nessa aqui R$0,98, porém tem um acréscimo de mais R$1,80 pra enviar. Então a taxa de envio é mais cara que o valor do, da capinha em si. Então é sempre bom ficar atento à taxa de envio. Mas é muito fofinho. Muito fofinho. É muito fofinho. A minha segunda e terceira comprinha eu vou mostrar as duas de uma vez só Porque as duas são do mesmo vendedor e as duas chegaram no mesmo dia Pra nossa alegria Que são óculos Gente, eu vou tirar da capinha preta pra mostrar na ordem que vier da sorte Então o primeiro óculos foi esse aqui Que eu acho que de todos os óculos que eu tenho esse aqui é o mais legal, ó Inclusive eu até postei uma foto esses dias usando um óculos espelhado desse E todo mundo ficou Ai meu Deus, que óculos chique Meu Deus, me empresta Só que daí ele não era meu Ele era de outra pessoa, da P. E eu peguei emprestado dela Por isso não era meu Daí chegou esse aqui no outro semana E eu fiquei feliz demais Esse óculos aqui foi super barato, super em conta Eu paguei 7 dólares 99 nele Só porque eu disse que as compras de hoje não passavam de 5 dólares Mas enfim, ele é todo espelhado Ele é meio rosado Não sei se vai dar pra ver no vídeo Não sei se vai aparecer Prato ou dourado aí, ó, mas ele é bem rosadinho E ele é maravilhoso, gente, sério Eu me sinto muito estiloso com ele E no mesmo dia que chegou esse óculos, chegou esse aqui também Que também não perde nada em estilo pro outro Esse aqui custou 6 dólares e 99 Foi um dólar mais barato que aquele outro ali E ele tem várias opções de cores também Os dois tem, né? Tem branco, tem preto e outras cores E eu peguei esse aqui, ó Que é o tartaruga, porque eu não tinha nenhum tartaruga, ó as compras que eu comprei hoje chegaram no mesmo dia. Então, esses óculos aqui chegaram em menos de um mês. Sério gente, eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida. Olha porque eu tava sendo taxada em tudo que chegava e em nenhuma das compras de hoje eu fui taxada. Eu fiz essa compra aqui no dia 22 do 2 e elas chegaram por volta do dia 19 do 3, mais ou menos. Então deu quase um mês, mas não deu um mês. Então dá sim pra você comprar coisa muito estilosa, muito bacana, sem gastar milhões de reais, que é o que eles estão pedindo por aí, porque tá um absurdo isso daí, né? Não tá fácil pra ninguém não. E todo mundo me pergunta como é que eu faço pra acertar nas coisas que eu compro, pra não comprar porcaria. É simples, eu sempre olho a nota do vendedor, sempre olho é, a nota do produto, se todo mundo gostou, quantos porcentos de pessoas gostaram, quantas peças foram vendidas e lá embaixo tem a avaliação. Então você consegue ver, o que, ler o que as pessoas dizem daquele produto e você também consegue ver fotos. Porque em muitos anúncios que tem um produto que foi muito vendido pra milhares de pessoas, sempre tem as pessoas que colocam as fotos, abençoadas as pessoas que colocam fotos na avaliação aí você vê a foto dessa pessoa e você compra sim ou não é muito fácil você ser enganado em algum anúncio do AliExpress, em algum anúncio da China você olhar aquilo lá e na hora que chegar não ser a mesma coisa, ser tipo realidade versus expectativa, sabe? por isso eu sempre vou fazer alguma compra com um olhar muito crítico, um olhar muito desconfiado, aí a chance de eu errar é bem menor então vai com calma, não compre nada no impulso Saiba que isso que você tá comprando, provavelmente tem outros 10 vendedores que estão vendendo a mesma coisa. Só que uns vendem com uma qualidade menor e outros com uma qualidade melhor. É isso aí, essa é minha dica. Próxima comprinha. Ainda na vibe de capinha de celular, a minha próxima compra foi essa case aqui, ó. Do Mickey, gente. Olha, ela tá fofa, sério. Eu tava muito louca atrás de capinha, assim. Eu nunca gostei muito de capinhas grandonas. Mas agora eu não sei o que, que me deu, que eu resolvi gostar. Eu resolvi que agora eu gosto. E eu comecei com essa aqui. Ela não é grande, ela é certinho o formato. Mas esperem, porque eu pedi muita capinha, muito cheguei. Para as próximas compras, só falta chegar. Vocês vão ver. Então, o que eu achei mais legal, ó. É que ela é toda emborrachadinha Ela não é tão dura igual a do Budog E ela tem o um narizinho lente, tá vendo? Então ela é toda no moldinho, assim O olho também é mais pra cima, mas o nariz é mais visível Ai, gente, é coisa mais fofa Coisa vindo da minha vida mas hum. fofa é aqui só eu Tá, parei eu paguei nessa capinha aqui pro iPhone 6 5 dólares e 20 E eu vou tentar achar também Ver se eu acho para outros aparelhos também Se eu conseguir com o mesmo vendedor Que aí vocês sabem que é a mesma qualidade Eu coloco também lá no blog E se tu preferir também tem na versão mini Que também é bem fofinha Só que eu preferi o Mickey porque... Sim a minha próxima compra é algo que ou você vai amar ou você vai odiar. Que é esse óculos aqui que eu achei muito estiloso. Amarelo. O que, que vocês acharam? Comente aí embaixo se vocês amaram ou se vocês odiaram. Esse óculos aqui é um óculos de gatinho, todo em plástico. É bem durinho. A beiradinha dele também é em plástico e ele não é espelhado. E eu achei mais legal tem essa borda bem grossa e aqui embaixo não tem borda. Que é algo que eu vi que tá muito na moda, que as meninas estão usando muito. Eu paguei nesse óculos aqui 5 dólares e 93, que dá mais... Mais ou menos uns 22 reais Com o dólar de jeito que tá hoje Eu peguei amarelo porque eu amo amarelo E não é segredo pra ninguém se sabem disso, né? Mas se você não é tão cheguei Quanto eu, se você até gostou do modelo Mas você achou a cor meio merda Porque, sei lá, amarelo é amarelo, né? Também tem na versão preta, também tem marrom Também tem branco, tem rosa Tem azul, tem tudo quanto é cor que vocês imaginarem Tem desse óculos aqui Então relaxa, filha, que você vai achar um Que combine com você, porque esse aqui combina Comigo. E com a Mu, né? Oh, sou muito fashion pal. Sou muito fashion, rapaz Olha <risos> o oh, um sorrisinho <risos> Pode deitar agora, fia Vai lá deitar, deita Deita Deita E é isso, gente. Essas foram as comprinhas de hoje. Como eu disse, eu não fui taxada em nenhuma delas, o que é muito bom. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas mais light, assim, mais baratinhas. E tem bastante coisa pra chegar ainda, então em breve eu venho com outros vídeos de comprinhas também. E eu quero like nos vídeos que eu tô soltando, porque vocês não tão dando. Tô ficando magoada. Tchau!